Precisa de um projeto assim, com crescimento desse jeito? Fala com a minha equipe que nós vamos lá arregaçar no SEO da tua empresa. Alô você, eu continuo louco nesse projeto de SEO. Aquele projeto de 55% que é 76%. Parecendo a Dilma falando. Eu vou mostrar agora para vocês, então, nós vamos mudar. Vamos comparar março... Com abril, né? que é lógico, falam, ah, foi apenas um mês que cresceu tanto assim. Vamos comparar março com abril e o crescimento de março com abril foi ainda 36%. Continuamos crescendo absurdamente nesse projeto. E este mês nós tivemos um dia menos que o um mês passado. E eu nem vou querer roubar o contrário, eu nem vou querer diminuir esse dia. Precisa de um projeto assim, com crescimento desse jeito. Fala com a minha equipe que nós vamos arregaçar no SEO da tua empresa. Um abraço. Eu fico louco. Curta esse vídeo, assine o canal para você receber dicas valiosas como essa.